Olá, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para apresentar as ferramentas que eu utilizo muito na vida e que me fizeram ser promovido. É claro que essas ferramentas que eu vou dizer aqui me ajudaram os 80% para mim ser promovido, mas os 20% depende do seu gerente gestor que aposta muito em ti. Então, não é sempre que você vai ser promovido. A primeira ferramenta que eu utilizo aqui é o Alto. Desenvolvimento, porque eu sou um cara que sempre se desenvolveu sozinho, buscando cursos na área na qual eu estou atuando. Eu sempre gostei de estudar ferramentas que eu trabalho no dia a dia. Eu sempre gostei de trabalhar desenvolvimento pessoal para relações interpessoais, porque eu trabalho em equipe e eu tenho que manter. A equipe engajada no todo. Então, um bom relacionamento com a equipe é fundamental para mim fazer ter uma promoção futuramente. A segunda ferramenta que eu utilizo bastante é a empatia. É entender as pessoas com quem eu estou trabalhando no dia a dia. É entender que cada um tem sua função, que cada um tem. Se eu peço uma ajuda para um, eu tenho que entender que aquele parceiro está ocupado naquele momento. Eu tenho que esperar por ele, eu tenho que pedir ajuda para ele e entender o momento dele, entendeu? Não é só pensar em mim, é pensar na outra pessoa também. Fazendo isso, suas chances aumentarão drasticamente para dar uma promoção, porque as empresas procuram pessoas que têm empatia, porque elas são muito legais de se trabalhar. A terceira ferramenta que eu utilizo muito é o altruísmo. Eu acho que esse foi um dos fatores essenciais para minha promoção, porque eu sou um cara que ajuda todo mundo e que adora passar conhecimento para frente naquilo que eu sei. Eu acho fundamental que tu passe o conhecimento adiante e que ajude as pessoas da tua equipe que tem dificuldade. Isso é essencial para você se destacar na sua tua equipe, na tua empresa e com isso obter uma promoção, é, ajude aqueles aquelas pessoas que são novas na equipe, que entraram e ajude eles a entender como funciona o negócio. E isso vai te dar credibilidade, isso é muito bacana. E o último e mais importante, a mais e a mais importante ferramenta eu utilizo, é, que eu sempre sou um eterno aprendiz, eu nunca sei tudo, eu sempre estou em constante aprendizado, porque na minha profissão, que é teste software, sempre tem coisas novas, e tu sempre tem que é, aprender tecnologia nova, e tu aprende muito, muito com as pessoas, com a vivência, com as pessoas da tua equipe, com experiências que ela tem na bagagem de anos de empresa, eu acho que eu aprendi muito com isso. E é essencial que você tenha essa mente aberta de aprender todos os dias algo novo. Isso com certeza vai fazer te fazer receber uma promoção muito mais rápida do que você simplesmente saber tudo. Porque na vida ninguém... Sabem nada, a gente sempre tem em constante aprendizado. Então é isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha aí. Se inscreve no canal, é, ative o sininho para receber notificações novas. Me segue nas redes sociais que estão, estão aparecendo aqui embaixo no vídeo e até mais.